Olá pessoal, vocês querem saber como perder os quilos do seu corpo de forma fácil, simples e eficiente? Saiba como fazer isso. Abaixo deste vídeo tem um blog e neste blog tem treinamento online que te ensine passo a passo a como perder os quilos do seu corpo de forma fácil, simples e eficiente.